Nós temos aqui dois movimentos conjuntos nessa iniciativa. O primeiro movimento é de nós estabelecermos uma dinâmica de relação entre o Ministério e o setor de maior, digamos, interação do ponto de vista da gestão. Oferecer a possibilidade de nós não apenas propormos desburocratização e simplificação, mas principalmente pedir a colaboração, e as opiniões e as sugestões, propostas e críticas de todos para podermos avançar nesse processo que pretendemos. O segundo movimento ele é autoexplicativo, ou seja, é a simplificação, a desburocratização, não no sentido de reduzir controles ou reduzir o papel do Estado, mas fazer o papel do Estado com mais eficiência e com mais transparência. É, não faz sentido nós temos procedimentos que demoram quatro, cinco ou em alguns casos dez ou doze anos nós temos que ter agilidade própria de um momento tecnológico da humanidade que permite a comunicação em longa distância eletrônica que permite o processamento de documentos em tempo real que permite é, a, a, a, o arquivamento digital mas que permite fundamentalmente uma maior racionalidade desse, desse processo então, o comando constitucional que define a tramitação, que define é, o procedimento em relação à concessão de outorga, à renovação de outorga, e que envolve o Congresso Nacional, ele pode ser, da nossa parte do Poder Executivo, muito acelerado, simplificado e modernizado. Nós podemos sugerir também, como eu que fui presidente da CJ na Câmara é, e ficava indignado com aquela burocracia absolutamente formal, meramente formal, da apreciação dos processos lá na Comissão de Constituição e Justiça, nós podemos sugerir ao Congresso Nacional que também, acompanhando aí a proposta do senador Walter Pinheiro, mas pensando não só no Senado, mas no Senado e na Câmara, para simplificar e agilizar também o procedimento na Câmara. E para que a apreciação deixe de ser apenas um ato burocrático, mas se for realizada uma verificação objetiva, poder, de maneira integrada com o Poder Executivo, acelerar não só a celeridade, mas principalmente qualidade nesse processo de apreciação das outorgas e renovações. O Brasil tem algumas grandes conquistas na desburocratização de processos. Eu gostaria de citar duas delas. A declaração de imposto de renda, é bom lembrar que quem não fez ainda tem mais dois dias para fazer, mas a de, a de, ficou tão simples que a gente deixa para o último dia. É mais prático fazer no último dia e transmitir, enfrentar o risco de um congestionamento na rede. Mas a declaração de imposto de renda que os, os menos jovens, como eu, fizeram em formulário, entregaram, enfrentaram fila para entregar, e hoje é um processo extremamente simplificado. E a Receita Federal recentemente criou um sistema em que você pode verificar se caiu na malha fina, saber qual o motivo e corrigir o motivo online sem precisar de nenhum atendimento presencial, e a outra são as eleições, que com a urna eletrônica, que alguns criticam, e eu pessoalmente acho que até é possível adotar aquele, aquela proposta que foi aprovada anteriormente no Congresso Nacional, de uma auditagem é, através da impressão de cédula, como existem em outros países, para recontagem posterior, mas deixando isso de lado do ponto de vista de quem já participou também de apuração no tempo da, da urna de, de lona e da cédula de papel, hoje nós, duas horas, três horas depois da eleição, sabemos quem foi eleito, quem não foi, e temos tanto motivos para comemorar quanto para chorar após as eleições. Então, é um processo extremamente moderno, simplificado, que reduz custos, reduz burocracia, reduz é, constrangimentos e, principalmente, garante maior transparência e lisura aos procedimentos do poder público. Então é isso que nós queremos para esse trabalho. O que for de competência do Ministério, instrumentos normativos do próprio Ministério, vamos adotar, mas não por decisão é, apenas do ministro ou da sua equipe, mas pela interação com o setor para viabilizar que as opiniões e as críticas e as sugestões possam ser incorporadas. E aquilo que for de competência do Poder Executivo, vamos levar à Casa Civil, vamos levar à Presidenta Dilma, para que possamos através de decreto, também alterar. E aquilo que for necessário, Sandro, e demais deputados e deputadas presentes, é, aquilo que for necessário, a interferência do Congresso Nacional, nós vamos trabalhar para que possamos convencer os deputados e senadores a apreciar também com celeridade, não necessariamente aprovando o que nós mandarmos, mas eventualmente aperfeiçoando e corrigindo eventuais falhas, para que a gente possa também, no procedimento legal ou até constitucional, agilizar e dar maior eficiência e eficácia a esse processo. Nosso objetivo é efetivamente possibilitar que com rapidez aqueles brasileiros e brasileiras que pretendem é, atuar no espectro eletromagnético na radiodifusão, possam efetivamente ter segurança jurídica e ter previsibilidade da tramitação do seu processo. Como deputado, algumas vezes eu vim a este ministério para acompanhar a tramitação de alguns procedimentos e sair daqui profundamente, digamos, frustrado com a falta de previsão é, para atender as pessoas que nos demandavam. Como ministro agora, de cada dez parlamentares ou entidades que vêm aqui, oito vêm tratar é, pedindo para dar celeridade ou pedindo simplesmente informação sobre o processo. Eu acho que isso daí não é razoável, que as audiências com o ministro e com os secretários sejam para tratar de outros assuntos mais interessantes do que simplesmente para acompanhar procedimentos burocráticos. Então, desejo que esse grupo de trabalho, ele possa efetivamente ter um resultado é, exemplar, para que a gente possa, em outras áreas também do governo federal, dar os avanços necessários para que a população saiba que a máquina pública, a máquina burocrática do Estado, está a serviço da democracia e não contra os interesses do cidadão e da cidadã brasileiros. Muito obrigado, um grande abraço a todos.